Nesta fase, estamos de volta ao Game Boy, de repente. Só que não é basicamente. É o Castelo do Wiley do Mega Man 4 de Game Boy. É o que parece, sem dúvida alguma. Mas, naturalmente, eu não tenho certeza porque se passou muito tempo e, tipo, tem mais detalhes aqui pelo fato uh, de, tipo, ter mais resolução do NES comparado ao Game Boy. Isso é um espinho! Ah! Naturalmente. Aquilo não é um espinho. Aquilo é uma costela. Uh, costelas são ossos. Bom, um osso de metal eu acho que se qualifica como um espinho, né? Enfim, quer saber? Tanto faz. Não importa, no fim das contas. Além do fato de que... é, yeah, agora eu sei que aquele espinho é um espinho, portanto eu irei evitá-lo no futuro, e vai ser fantástico, certamente. Ah, mas... Yeah! Eu acredito que dá pra terminar o jogo nesse episódio tranquilamente, mesmo considerando que a gente vai ter a Boss Rush, porque, tipo... Certamente a gente já passou pelo pior, né? Sendo que que eu acabo qualificando como pior... Eu acho que... j Orgen... É, isso... Parece perfeito para a ocasião aqui. Na verdade, nem tanto. Mas serviu. E é isso que importa. <risos> o jogo até fez... Aquela escada casualmente aparecer ali. O que é... Como raios ah, eu chego ali? Tá uma boa pergunta. Oh! Estamos jogando Mega Man 2 de Game Boy, de repente. Porque... E yeah, não, isso aqui é definitivamente bastante Mega Man 2 de Game Boy, em sua natureza. Eu acho que, tipo, tá tendo uma fusão de diversas coisas aqui, o que é interessante, sem dúvida alguma. Isso eu não posso negar. É, vamos continuar com isso aqui, porque Power Adapter é bom e causa bastante dano. Certo, hein? Oh, ali a gente vai enfrentar um top Robot, não é? Eu simplesmente estou sentindo isso. Enfim, o que eu ia dizer é que... Eu não lembro realmente o que eu ia dizer. Oh, isso acaba com o um Sniper Joe numa única pancada. Isso é ótimo. Ah... Acho que eu ia dizer que... Não, não, deixa pra lá. Melhor... Melhor ignorar... Do que continuar... Não, não, não, ainda tô tentando descobrir o que eu ia dizer. Sim! Aquele chefe uh, do último episódio, eu acredito que vai ser a pior coisa que a gente vai enfrentar nesse jogo, porque, honestamente, meio difícil imaginar em algo pior do que aquilo. Oh, a propósito, olha, eu ia dizer que... O jogo não estava sendo particularmente justo com as coisas aqui simplesmente fazendo espinhos aparecerem do nada, mas a gente já esteve nessa tela antes então. Breakman? Fascinante! Te assiste. Uh, não faz nada contra você. Oh não, isso. tá começando super mal. Uh, Dust Shot. Yeah, vamos utilizar Dust Shot. Isso aqui é a ocasião perfeita. Simplesmente pelo fato uh, de eu poder recuperar a vida com isso aqui. Ok, isso fez uma quantidade de tempo. Napalm Cracker. Oh-oh! Fraqueza detectada! Eu deveria ter feito isso antes. Tipo, simplesmente o fato de ter um alcance tão bom nessa arma. É o que faz essa arma ser incrível. A propósito, eu estou com uh, Game Fuel aqui. Eu provavelmente deveria, tipo, recuperar sempre... Alguma coisa quando eu tenho a oportunidade, mesmo que seja uh, parcialmente recursivo. De uma maneira meio bizarra. eu Ok, o quão recursivo isso aqui pode ficar, no fim das contas? ou oh, eu posso fazer isso aqui perpetuamente, não é? Tipo... Sim, mas eu não vou. Eu não sei se, tipo... Não sei o quão eficaz isso aqui tá sendo no fim das contas. Vamos voltar ao poder extraordinário de ir rápido, porque eu já deixei bem claro que isso aqui é a melhor arma possivelmente imaginava aqui. Por posse, eu tinha tentado pular ali e eu fracassei completamente por algum motivo. Oh, não. Bom, eu sei que eu tô dizendo oh, não, mas tipo, isso aqui não é tão ruim assim no fim das contas. Uh, exceto pela parte que tipo, meio que derrete a sua mente. Oh, isso aqui... Isso aqui realmente é arma perfeita para isso. Uh, não quero ter minha mente derretida, eu quero somente uh, utilizar o incrível Jet para saltar aqui por cima e uma escada que você não consegue interpretar corretamente permanece sendo uma escada. Espero que. Espero que o NG Adapter tenha funcionado ali! Se não funcionou, meramente não funcionou. Ok, isso deu muito mais certo do que eu imaginava. Meu, Jet, ad uh, uh, jet Adapter sendo realmente fantástico aqui. Sabe o que é realmente fantástico? Não soco aqui pra acabar com o nosso amigo gigante aqui. Então, peraí, ah, vamos utilizar isso aqui pra destruir. Isso, yeah, fantástico. Oh, uau! Com os pinhos ali tudo. Meu, tô com uma quantidade de vida bem pequena e isso não está me deixando feliz. Espera aí, deixa eu observar uma coisa. Isso parece socável. Isso não é socável. Pensei que o jogo estava fazendo algo interessante. Oh. Por que aquele ponto de interrogação é cinza? Simplesmente pela paleta de cores. Simplesmente pela paleta de cores pelo que eu consegui identificar, mas. E é isso, o que foi? Uma fase razoavelmente longa. Seis minutos? Isso é mais do que esperado, sem dúvida alguma. E agora nós temos um mito voador, que irá... Bom, peraí, deixa eu ver o que raios a gente vai conseguir utilizar contra você. Bom, isso aqui faz mais dano do que eu realmente imaginava, mas... Ok, tá... Uou, o quê? Hã? Huh. Não imaginava que isso fosse completamente trucidar... Mas é isso o que uh, trucida, uh, o que não é exatamente ideal, mas tudo bem, a gente tem Handcracker, o que faz bastante dano. Desde que eu consiga atirar corretamente, o que é um desafio, como vocês podem observar. E yeah, é, não, isso não vai dar certo. Bom, isso é um problema. Será que é um problema? Será mesmo que é justo tratar isso aqui como um grande problema? Eu tô cheio... Eu, eu vou usar um item. É só usar um item. Isto é algo que eu posso fazer, que é possível. eu posso até utilizar Feral Flood, que... aí, isso aqui... Oh! Isso aqui parece bem extraordinário, pra falar a verdade. Yeah! Feral Flood. Tipo, e parece também que... Ele, às vezes, levava pouco dano de algumas coisas e levava dano extra de outras coisas. É realmente esquisito, mas tudo bem, tanto faz. Yeah! Energia de arma de graça. Exatamente o tipo de coisa que eu quero. Ok, bastante. e a gente vai utilizar isso para recuperar bastante. A gente vai recuperar mais bastante e será isso. Oh! Essa categoria... Ok, tudo bem. Elecracker é a sua fraqueza, né? Ah, uh, não... Isso aqui também não é, porque isso é a sua arma, pra falar a verdade, não é? Um... Feral flood. Também não. Um... Ok, isso aqui já tá sendo um início... Quer saber? Para falar a verdade, isso está fazendo bastante, mais. Oh, não, é... Não, também não é isso. Ah, sua fraqueza mesmo! Bom, isso tá fazendo bastante, então... Yeah, ok, eu vou utilizar isso e o resto é o resto. Yeah, não, isso tá fazendo bastante dano. Eu podia jogar aquele explosivo... Ah, tanto faz. Tanto faz, tanto faz. O que importa é que ele já era. Um, espero que o jogo dê bastante recuperação de arma aqui pra gente, porque eu... Dependo bastante disso, mas é, eu jogo casualmente sendo Mega Man X aqui, uh, estágio 3 do Sigma. Eu não sabia como aquilo iria se comportar de maneira alguma a propósito. Eu espero que todos compreendam esse fato. Como é que eu destruo aquilo? Quer saber? Seja lá qual arma alternativa possa fazer isso, eu sei que o socão dá certo. Ah, é, não, só uso o Endcracker aqui e eu consigo acessar isso, que eu espero que seja... Uma vida é exatamente o que eu queria. Isso não podia ter sido mais perfeito do que acabou sendo. Ok, quem é o próximo palhaço da lista? É o Napalman. Napalman pode ser casualmente deslizado, como eu já aprendi. Ali. Ok? Aí a gente só continua aqui pisando de um lado pro outro. Tentando evitar uh, levar dano. Tipo, é uma parte importante do processo. Sem dúvida alguma. É, toma mais um último aqui dessa maneira. Interessante que aquilo não faz muito dano comparado a outra coisa, mas tudo bem. Ahn. Uh. Não é a coisa aqui é, acaba sendo mais interessante do que simplesmente aquela sala de chefe e etc. Mas é, isso aqui é, continua sendo somente uma repetição casual de coisas que já aconteceram, então não é... Oh, um desses buracos vai ter up and downs, não é não. Surpreendentemente não. Extremamente surpreendentemente não. Ok, qual é a sua fraqueza? Isso é algo que me deixa curioso. Ok, deixa. Uh, ok, joias fazem bastante. Uh, S-Bullet não faz nada. Gravity Vision faz mais do que eu imaginava. Pera aí! Impressão minha eu tava. Oh! Oh, eu sou literalmente imune a tudo que ele faz com isso aqui. Isso é plenamente absurdo. Uau. Yeah, isso, isso anula ele completamente. Oh, considerando o tempo que demorou para eu conseguir derrotar ele da primeira vez, eu estou tão feliz. Oh, eu posso até atingir ele ali nessa parte da luta. Algo que eu poderia ter utilizado... Pra causar um pouquinho de dano extra. Talvez, originalmente, mas é, é, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Eu nunca realmente utilizei... Uh, isso aqui, essa arma, em fases. Provavelmente deveria. Tipo, vai que isso me deixa mais ou menos imune. Não, não, a imunidade só acontece contra ele. Mas, e é, o que é isso? Você é imune a tudo. Oh! Oh, não havia reparado nisso... Mas, ok, tudo bem. Que coisa incrível. Ah, oh, você é terrível. Se eu tá contra, tipo, Fair Flood, etc. Só que o saco é que, tipo, tem as joias. E as joias são irritantes. Eu. Ah, não consigo compreender qual é daquela joia específica. Mas tudo bem. Pera aí, eu presumia isso simplesmente... É, yeah, aquilo... Eu não tava dando certo de maneira alguma. Toma um Naples Cracker aqui. Oh, aquilo demoliu! Ah, e agora nós temos a joia azul que... Eu não lembro... Que joia utilizar contra... Essa joia? Uh, arma... Utilizar contra essa joia, eu deveria dizer... Ah, oh, vamos simplesmente utilizar o um tiro carregado, porque é melhor, assim. É mais seguro. Eu digo, tem... Ok. Não morra, por favor. Eu acabo morrendo? Que coisa... triste. Oh! Não, eu acabei sobrevivendo. Um momento incrível. Qual é a tua fraqueza mesmo? Um, me lembro de P-Flood. Oh, é porque realmente é. Ok, tudo, tudo bem. Tanto faz. Meu, o fato dos chefes continuarem com duas barras de vida, mesmo nas lutas aqui de vingança, é certamente um fato. Bom, vamos utilizar o Evil Tank aqui, etc. Então, a gente continuou. Valeu. Por aqui. Hum. Peraí, deixa eu ser esperto aqui por uns momentos. Não é sempre que os meus neurônios são ativados, mas é certamente... Oh, yeah! Assim? Absoluta cura é algo que eu definitivamente desejo. Ok. Uh, provavelmente eu tô, tipo, errando algumas fraquezas, mas tudo bem. Eu, eu não me lembro qual é a sua fraqueza. Oh. Bom, não importa uh, dito o que está acontecendo aqui neste momento com a chuva de joias aqui. E yeah, não, acho que, tipo, os chefes têm múltiplas fraquezas, porque eu não me lembro de ter utilizado joias contra o Dustman e eu tinha detonado ele como se tivesse utilizado a fraqueza. Então, é, hey, tá tudo certo e yeah, é isso o que importa. Ah, o Galaxy Man meio que vai ficar para último, na é verdade. Ah, preocupante. E yeah, eu acho que. Oh não, o Sparkman, ele existe. Ele está aqui. E ele. Uh, vai ser atacado por isso. E yeah, é tipo. Está fazendo um dano razoável. Um, Napalm Cracker. Está fazendo dano razoável também. E yeah, eu não. Então a parte que eu não sei. E quer saber. Pouco me interessa. No fim das contas. E yeah, Geralmente não me lembro qual arma eu utilizei contra ele, tipo, eu lutei de maneira justa contra ele, eu, eu não me lembro, ou oh! o que aquilo foi momento fascinante, eu não me lembro da luta contra ele, ok, isso não faz muito, ah, escorregar faz alguma coisa, sim, não muito, eletricidade contra eletricidade, não, isso é estúpido. Ah, uh, Gravity Vision. Bom, vai me deixar... E yeah, Não, eu fico imune a tudo com Gravity Vision. Então, yeah, eu vou simplesmente utilizar... Eu posso utilizar isso para ficar imune contra o Astro Crush em certas ocasiões. Eu não vou utilizar o T-Assist. E o motivo de não utilizar o T-Assist é porque tipo, eu vou precisar para enfrentar o Galaxy Man. Ele é o problema máximo que eu tenho aqui nessa situação inteira. Ahm... Um, Ok, fantástico. Quantos checkpoints essa fase tem? Isso é o que eu gostaria de saber. Também gostaria de saber como pegar esse item. Espera um momento. Ok, dessa maneira certamente não é. Então é somente pura confusão. E eu basicamente não utilizei esse bullet contra nada. é. Isso é uma situação um pouquinho fora do comum. Ok, deixa eu subir aqui. E eu não tenho a menor ideia de como pegar aquele item, mas eu acredito que aqui é o momento perfeito para... Oh yeah, Feralman! Quatro fraqueza mesmo. <risos> eu tô basicamente falando isso sobre tudo, mas... Yeah, não. Isso... Nossa, fraqueza. Uh, Dust? Não. Mas, tipo, recuperar vida é bom. Uh, é Cracker? Não. Uh... Esse... Eu mas eu não quero usar Tirassess. mas eu vou... Pera aí. Utilizei John um Origin quando ele. Não, isso não faz nada. Division? É? Talvez? Não. Ok, qual é a sua fraqueza final? Um... assist Não. Pera aí. Utilizei. Da... Charge Sleep? Certamente não, correto? Ou! Oh! Ou oh, essa é a sua fraqueza? Huh. Ok, então eu simplesmente, casualmente, acabei com o Nepalman utilizando a arma errada. Tô dizendo, todas as armas aqui são tão poderosas que isso é uma coisa que aconteceu múltiplas vezes. Eu só vou realmente entender quando postarem nos comentários a fraqueza de cada um dos chefes, devido a essa ocasião inteira. Será que eu consigo? Yeah, absolutamente consigo dizer uma boa daquela maneira. Hum, yeah, tô realmente feliz que em algum momento algum eu precisei procurar os checkpoints. Eu para falar a verdade. Oh, Galaxy Man. Ok. Você é o pior de todos e você vai ter que lidar com pássaros. Pera aí. Não. Feral Flood? Uh, Joe Origin? Qual é a sua fraqueza? <risos> eu repito novamente. Oh! endcracker é a sua fraqueza. De todas as coisas. Certamente essa não era o que eu imaginava. Mas tá bom, né? Isso tá fazendo um tremendo trabalho. E é só até... Explode aquilo. Os buracos negros dele. O que é... Algo... Fantástico. Bom? Tchau, Galaxy... Peraí, vai ter até um chefe além disso. O que certamente é uma decisão aqui. Isso aqui foi... Foi longo. Eu sei que... Boss Rush costuma ser longo, mas isso aqui foi definitivamente. O que é isso? Oh! Esse chefe! Oh, Oi, música de... Mega Man Battle Network 4. Huh, ok, tudo bem. É, eu já imaginava que... Napalm Cracker e a Sefra bom. Uma fraqueza. Porque isso aqui é basicamente o Ballad Cracker. Que era a fraqueza desse chefe, não era? Eu não lembro. Se eu não tava contra isso antes de lutar contra o Ballad, talvez. Ah! Ao... A propósito, ao qual é? Só mais um. Oh yeah! Tem duas barras de energia! É claro que tem duas barras de energia! Por que não teria duas barras de energia? Não sei o oh, Thunder Wolf sendo utilizado de uma maneira inteligente aqui. Isso não é algo que você vê todo dia. Bom, não realmente de uma maneira inteligente, mas tipo, de uma maneira eficaz. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Logo oh, deu. Ok. Simplesmente, casualmente, teleportando de maneira não euclidiana aqui, enquanto música de Mega Man X. É Bom, mas isso é uma trollagem. <risos> ah, certamente a gente não vai ter muitos... Quake lasers aqui, não é? Tipo, aquilo só causou um pouquinho de dano contra a gente, então... Ah, perdão, entra na minha, no meu vocabulário, exceto quando não entra. Meu, não tenho nem pra sair. Não tem como eu socar aquilo a partir daqui. Não... Mas tem como utilizar Gravity Vision para caso... Oh! Yeah! Utilizar Gravity Vision para ignorar o mundo inteiro aqui é uma tremenda ideia! Oh, oh, oh, oh, oh. E é por isso que você vou simplesmente manter isso aqui equipado. Eu paro para coçar a minha cara, no pior momento possivelmente imaginado. Eu nem tinha pensado nisso, mas, na verdade, uh, O fato da gente ter a nossa invencibilidade duplicada quebra ainda mais aquela arma. Bom, oh! Uau! <risos> Bom, isso é absurdo, certamente. E, gente, gente... Será que a gente não tá jogando... Sei lá, Rockman, EP etc. Porque isso é absurdo. Sabe que é absurdo também em box mas muito menos absurdo com o um pulo quádruplo. O um quádruplo, muito melhor. Oh, oh oh oh oh. Negocinho traiçoeiro aqui, mas felizmente não é o tipo de traiçoeiro. Que consegue anular um pulo quadro por casual aqui, exatamente. Me pergunta, aqui a gente vai ter uma legítima luta contra o último chefe? Ou vai ter uma outra fase secreta depois disso? Porque eu não lembro. Bom, nós temos uma máquina do Wily aqui. E isto não pode ser negado. Deixa eu... Imediatamente começar com Division, que não tá fazendo muita coisa. Então, é só um negócio. Deixa eu não faz muito uh, endracker yeah ok isso está fazendo bastante dano tipo endracker meio que faz bastante dano contra tudo que é algo sem falado meu jogo me deu quatro itens naquele momento isso é um sério motivo para preocupação que eu nem falei nada não é oh peraí, aí o que pensei que tava para dizer aquilo mais ah tanto faz tanto faz. E, novamente, tanto faz. Casualmente, dizendo de tudo... Ah, era fake o tempo em Yazichi? Hum. Ok, então. oh e agora nós temos, tipo, o chefe. Realmente. Uh, vamos começar com... Uh, efeito sonoro de Dragon Quest. Do nada. Uh, peraí, aquilo foi um efeito sonoro de Dragon Quest ou foi um efeito sonoro... De Foi um efeito sonoro de Dragon Quest. Não seja um completo idiota. Ah... Ele tentava me esvagar ali. Não é morte instantânea, não é? Eu não sei. Ok. Não é. Senão eu teria certamente morrido ali. Vamos utilizar isso. Espera aí. Origin parece fantástico para. Um... Ah! Ah... Yeah, não. não. Isso, isso faz uma quantidade mais do que razoável de dano. Eu estou satisfeito... Com essa quantidade, não né? sabia? É claro, que isso continua. Ah Não posso continuar usando bracket, um etc. Oh, isso tá fazendo. Soul body! Com Sprite de Mega Man X4 ainda por cima? Uh, casualmente viajando no tempo. Bom, casual viagem no tempo já aconteceu bastante aqui. Ah. Uh, e as bullets? só que. Oh, isso não parece fazer muito. Mas ser Ou oh, isso tá fazendo bastante pra falar a verdade Ok, então... Ok... Era falso <risos> Ok, eu não estava preparado pra casualmente coletar o Wiley daquela maneira, mas tudo bem E agora nós temos... Isso aqui não é a máquina do primeiro jogo? Isso aqui certamente parece a máquina do primeiro jogo. Ok, se eu carregar o tiro aqui, eu vou uh, certamente ficar preso numa situação desagradável. Um, não era isso que eu queria utilizar. Não era isso que eu queria utilizar. Não era isso que eu queria utilizar. T-Assist! É razoável, mas nada é demais. E o P-Flood? Tipo, ok, isso aqui é meio que uma localização perfeita. Mas, ok, só falta Seasleep. Né? Nah. Seria hilário, mas, né? Ok, isso também não faz muita coisa. Meu, só falta ser Endcracker de novo. Tipo, porque eu acho que eu testei tudo que eu poderia ter testado aqui. E. E yeah, a uh! Meu, o cara faz uma quantidade insana de dano com basicamente tudo. Ok, tudo bem, tome. Aí. Simplesmente, e yeah, não, era, era, Cracker, e provavelmente vai continuar sendo aqui, né? Uh, a situação aqui tá realmente desagradável, tá fazendo, tipo, dano brutal com tudo aqui, tanto que eu vou, e casualmente ignorar o fato ele tá uh, jogando inimigos do Mega Man 1 de Game Boy. Ok, pelo menos aqui eu posso, tipo, porque eu tava do outro lado mesmo, quando eu, Pera aí ele... Absorver um pouco da energia de... O que, que ele estava fazendo ali com o malabarismo? Eu não sei. Ah, isso, isso ao fim, finalmente, porque aquilo foi um nível absurdo de te enganando. Ok! Não, isso aqui foi somente o fim. Eu acredito que o fim é somente o final de Mega Man 6. Eu não sei que... Ah, deixa eu dar uma olhada, pelo menos, nos... créditos aqui pra saber. Oh! Créditos com música de Sessão de Faz de Mega Man 9. Um, mas é, a gente tem os Robot Masters do jogo, ao invés de ser Robot Masters de Mega Man 6 tá aparecendo aqui. Uma coisa que eu devo mencionar é que, tipo, na introdução do jogo, antes da tela título aparecer, foi utilizada a música dos créditos do Mega Man 10 em Remix. Eu acho que eu posso ter dito isso, mas eu não... Tenho certeza se eu realmente disse isso, então é por isso que eu estou dizendo isso agora. Mas é, são simplesmente fazendo seus padrões, mas... Ok, eu pensei que isso iria se tornar, sei lá, um remix, ao invés de simplesmente a música ficar se repetindo constantemente, mas... Yeah, não, isso não é o caso, que uh, é interessante, sem dúvida alguma, essa decisão ter sido feita, mas... Yeah, isso, esse foi um hack excelente sem dúvida alguma isso também parece o tipo de jogo que é extremamente divertido de você simplesmente tentar utilizar o Buster e tentar ignorar as armas dos chefes mas tipo pelo menos você tem que uma vez terminar o jogo utilizando abusando de fraquezas etc porque caso contrário uh, não vai dar muito certo mas... Uh... Ah, yeah, não, isso, isso foi excelente. Isso foi simplesmente excelente.